É um vírus novo, a gente ainda não sabe o que, que vai, o que, que vai ter que ser feito para que acabe de fato com a circulação dele. Não, né? ele está como eu falei, ele tá mudando, mudando ele está é, criando as variantes. Você tem as, as variantes vindo e, e surpreendendo, na verdade, cientistas e tudo mais. Então, tive é eu dizer ainda como é que vai acabar. Né? Mas a gente pode dizer que você pode acabar com a fase aguda, que quer dizer que você vai estar impedindo que as pessoas adoeçam gravemente por conta dessa doença ou morram por conta de, uma, de um caso grave de Covid-19, né? Está todo mundo cansado, tá? Está todo mundo cansado desse vírus, mas a gente tem que viver com ele algum tempo ainda. Então, vamos em frente.